Agora vamos tirar o Prime Hibs. Top, olha a suculência. Na churrasquilha da Tramontina. Aí. Hum. de fora a fora